Se liga que eu vou te mostrar neste momento rapidinho alguns dos resultados. Olha só isso aqui, ó. Alguns dos resultados dos soldados da tropa milionária. <risos> Ainda mais um vídeo no meu canal, me chamo Júnior Moreira, criador do Tropa Milionária, que é o melhor treinamento aí hoje para quem quer aprender a ganhar dinheiro com apostas esportivas através dos nossos grupos e do nosso treinamento. Mas enfim, olha só, o vídeo de hoje é só para te mostrar rapidamente um pouquinho dos resultados dos nossos alunos, porque muitas pessoas sempre perguntam, Júnior, ah, mas os seus alunos têm resultados? Como é que funciona? Eu quero mostrar para vocês um vídeo bem curto aqui agora. É, é, esse vídeo é exclusivamente para mostrar um pouquinho dos resultados aqui do nosso treinamento, como que funciona para você entender, tá bom? Bom, olha só, aqui nesse exato momento, isso aqui é dentro do é, grupo VIP de máximas, tá? Que hoje tem 1.200 pessoas aqui, como você pode ver. Nós temos também um grupo gratuito, tá? Que é esse grupo aqui, se você não estiver lá, você pode entrar nele, olha, tem 12.500 pessoas nesse exato momento no nosso grupo. O link vai estar aqui na descrição. Inclusive agora, a gente acabou de Mandar uma entrada Que deu green Olha só para você ver ó. Tá bom De mandar uma entrada Dentro do nosso grupo gratuito Com a odd de 2.20 Ou seja O lucro mais que dobrado aí Aqui mais alguns resultados De alunos E vai vendo essa sequência aqui Para você ter uma noção Olha Só ontem No grupo free tá Olha só para você ter uma noção Só ontem no nosso grupo free Ficou 11 greens contra 2 reds Mano Que resultado Absurdo Tá bom Mas enfim Eu quero te explicar Eu quero te mostrar aqui agora Alguns resultados dos nossos alunos Para você ter uma noção Hoje O nosso grupo VIP Que é o nosso grupo de máximos Aqui olha tá 100% invicto, tá? 100% de greens hoje no nosso grupo, ó, inclusive acabou de sair outro green aqui agora, ó, já saiu no primeiro jogo, isso aqui é para vocês verem dentro do grupo VIP, tá? Então eu tô mostrando um real pra vocês, tem 1.200 membros aqui pra não me deixarem mentir nem nada, tá bom? Vocês verem aqui, ó, um green, dois greens seguidos, ok? Aqui alguns resultados dos alunos, olha isso daqui, mano, Olha isso, R$100 reais voltou 210 nessa né, odd aqui de 2.10. Hoje a gente pegou no grupo para ter uma noção. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Hoje nós pegamos uma odd de 4.0. Acho que tá mais abaixo aqui, ó. Essa daqui, olha só. Odd de 4.0. Inclusive, eu mandei alguns resultados dos alunos da odd 4.0 aqui no grupo free para a galera ver. Se liga nesses resultados aqui para você ter uma noção. Ó. Deixa eu ver se é esse daqui. Ó. Esse daqui, ó. Olha aqui. Não, isso aqui foi 3.60 ainda, não é nem isso, mano. Cadê o resultado que eu mandei hoje pra galera? Ah, tá, aqui, ó, por isso, porque eu não tava no resultado de hoje. Agora sim, ó, olha aqui pra você ver, mano, 50 reais, voltou 200 do nosso aluno, tá? Olha aqui pra você ver, 12 voltou 48, 5 reais voltou 20, 30 voltou 120, que absurdo, tá? Então isso é pra você entender, mas tá, Júnior, mas o que que acontece? Eu tenho que fazer análise, alguma coisa? Não, tá, só pra você entender, você recebe um treinamento, que é o Tropa Milionária, eu vou tentar abrir ele aqui para você ver. Você recebe o curso, tem basicamente 40 aulas lá te ensinando passo a passo de como funciona tudo para você aplicar. Eu basicamente te pego pelas mãos, tá? Te mostro o caminho. E aí, dentro disso, você ainda recebe três grupos VIPs hoje. Neste período de pré-lançamento, você tem acesso a três grupos VIPs. Digo isso porque cada um dos grupos serão vendidos separadamente. Mas somente agora você tem os três grupos VIPs. De acesso, que são dois grupos de futebol virtual, que é esse de máximas, que é o queridinho dos nossos alunos, e também o nosso grupo de futebol real, que também está incluso para você, tá bom? E aí você recebe acesso aos três grupos, Eu vou até te mostrar um pouquinho aqui para você ver. E aqui ó, esse aqui é o grupo de. Esse aqui é o free, né? Na verdade, esse aqui é o grupo de máximas, é o queridinho dos alunos, mas nós temos aqui também esse grupo que é de futebol real, tá bom? E nós temos aqui também o nosso grupo de estatísticas. Então hoje, tá? Para você entender, você recebe acesso aos três grupos basicamente, mas enfim, isso aqui é para mostrar para você um pouquinho dos nossos resultados, porque muitas pessoas me chamam todos os dias, Júnior, como é que funciona? Júnior, qual é que são os resultados dos alunos? Então, vou te indicar duas coisas, primeiro, entra no nosso grupo gratuito, porque lá você consegue pegar algumas entradas, lá você consegue pegar alguns resultados durante a semana para você ser lucrativo, é totalmente de graça, o link vai estar aqui na descrição, e se você quiser saber mais sobre o treinamento, sobre o curso, fazer parte da tropa, se tornar um soldado junto com a gente. Vou deixar aqui na descrição o link da troca, mas você também pode me chamar no meu próprio WhatsApp se você, quiser, se você quiser tirar dúvidas comigo, sou eu mesmo que respondo, tá, pra você ver aqui, ó, quero te mostrar isso aqui, pra você ver, ó, eu mesmo que fico aqui respondendo os alunos, tá bom? Aqui desconectou agora que eu tô gravando o vídeo, mas eu que fico aqui por conta respondendo os alunos basicamente, quem me acompanha no Instagram vê a todo momento mostrando os resultados dos nossos alunos e você pode me chamar lá, porque a todo momento eu tô aqui com você, vai tá aparecendo o número do meu WhatsApp aqui na tela para você, para a gente trocar uma ideia se você quiser, você pode clicar direto no link que tá na descrição também, já vem direto para troca, beleza? Então é isso aí, um pouquinho dos resultados dos nossos alunos, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!